Você tem aquele ar de... Eu não tô nem aí pro que os outros pensam de mim. Eu gosto disso, eu respeito isso, Shrek. Você é legal. Ah, olha só. Quem ia querer morar num lugar assim? Essa é a minha casa. Oh, é uma graça linda mesmo. Sabe, você é um decorador e tanto. É incrível o que você fez com um orçamento tão modesto. Gostei da pedra. Pedra muito bonita. E vem cá, perereca, vem cá, perereca. vou mandar limpar, não venha ficar esperta. Vamos imaginar. E se a lua começasse a cair? Eu preferia que o mundo acabasse com uma chuva de meteoros de carne em vez da lua caindo. A few moments later. Tá chovendo hambúrguer. Na sessão da tarde. Por Deus de vez! Se a lua cair, eu te protejo. Mas sonhando, eu não preciso da sua proteção. A few moments later. Naruto! kite yo. Onegai! Naruto! Seu bom reta, Ela quer desmontar! Ô Jônia, Pierre. É, vai, vai, vai, vai almoçar. Vai almoçar o caralho. Oh, Amém. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Oh! Uh, uh, quer dizer. Uau, que delícia! Ah, oh, é sério? <risos> Do que você tá rindo? Qual é a graça? <risos> Como assim, garoto? O que tá querendo dizer? Ah, uh, A propósito. Sou um garoto. Uau! Eu quero saborear! Estou colhendo ervas. É ervas? E então você é um ninja? Porque eu notei que está usando uma bandana. Você notou? Valeu! Sou ninja, moleque! Hã? Renata? Ora, ora, é uma pomada curativa. Pegue, Naruto, vamos lá. Hum. Obrigado, Renata! Foi muito gentil da sua parte! Vai lá ali! Acaba com ele! Ah, mas Kai-sensei. Bate. É só bater. Acho.